você falou de um ponto importante sobre a técnica, que a gente bate muito aqui no Corrida Perfeita uhum. falando sobre a técnica e tal, para correr, você tem que se preocupar com isso. A sua preparação técnica, por ser um ambiente diferente, a água, prancha uhum. puxando, como é que você trabalha a técnica do seu corpo, essa consciência, para você conseguir executar os movimentos que você tem que executar? Sim, no, no alto nível é diferente, né? a gente tem a preparação fora da água, que é muito mais importante. Do que, lógico, tem o específico que é bom você sempre estar tá treinando e aprimorando, mas a preparação fora d'água, para eu ir para a água, tem que ser muito boa. Ou eu seja, que... você faz educativos? Com certeza, com certeza. <risos> é muito educativo. Eu acompanho seus vídeos também, vejo que você, você trabalha muito com vídeo, angulação, é, posição do corpo, posição dos braços. Isso, eu também uso o aplicativo lá que também é muito bom, que é exatamente para eu mostrar para os alunos é, a, exatamente a técnica perfeita, o jeito perfeito. O posicionamento que é interessante para o corpo exatamente. dar para executar o movimento. Se ele, se ele começar a aproximação dele na marola de uma posição errada, 90% de chance que a manobra, a manobra não vai ser executada. Muita concentração que tem que ter, porque é muita coisa e tem que executar. É muita. E é aí muito. chega o um momento que você também não pode pensar em tudo, né? Você tem que treinar isso tudo para deixar sua mente vazia, para só realizar. Exatamente. A preparação, é que eu costumo dizer, você tem que deixar aquele movimento mais automático. Então você corrige o seu erro, é, fazendo uns educativos para aquele movimento ficar automático, para você não precisar pensar mais nele. Então ele fica, você, vai ter, você vai ocupar sua cabeça com outras coisas, além da concentração. E isso é muito interessante que a gente leva isso pra corrida, ou então, pra uhum. todos os esportes, né? Que a gente tem que Sim. automatizar o movimento, porque se você fica pensando muito no movimento, você acaba se desgastando... Fica muito mecânico aquilo lá, não fica natural, né? Exato, você não tem a naturalidade, você gasta muito mais energia pra isso. Com certeza.